Mais um vídeo aqui no canal Apostador Recreativo e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a casa Calenter.mx É uma casa do México que eu falei em 2017 aqui no canal e até hoje ainda tem pessoas que me perguntam como que faz para retirar o dinheiro que tem lá nesta casa Calenter. Mas antes de entrar neste assunto eu gostaria de deixar uma dica aqui para quem assiste os vídeos porque eu percebo que em alguns vídeos eu falo muito devagar e em outros eu falo muito rápido. Eu mesmo costumo utilizar esta ferramenta aqui no YouTube. Você vem aqui, ó, nesta ferramenta de engrenagem, com o nome de detalhes, você clica nela e escolhe a velocidade de reprodução, que vai de 1.25 até 2, né? Velocidades mais rápidas do que o normal. E eu indico utilizar isso aqui porque, como eu já disse, em alguns vídeos eu falo muito devagar, então você pode utilizar isso aqui e você consegue entender perfeitamente. Então voltando aqui o, ao assunto do vídeo que é sobre como retirar o dinheiro que tem na Calente. Antes de mais nada também eu gostaria de mostrar aqui que a Calente agora ela só é, oferece bônus para quem vive no México. Segundo mostra as regras aqui da promoção no item 14 você vê isso, apenas para quem mora no México é, poderá solicitar esse bônus. Agora, quem fez a conta aqui em 2017, quando ainda ela dava bônus para quem vive fora do México, eu vou tentar aqui ajudar você a retirar um dinheiro que talvez você tenha lá. Então, como eu já disse aqui nesse vídeo aqui em 2017, eu não recebi o bônus dessa casa, porque eu fiz o cadastro errado. Quando eu fui fazer o cadastro, eu deixei o número do México na frente do número do Brasil e acabou que eu não recebi o bônus, porque eu teria que confirmar o meu o número do, ces, do meu celular. Depois eu tentei corrigir, não teve jeito, enfim, fiquei sem o bônus. Isso é apenas para que você saiba que eu não recebi o bônus, então isso aqui não é uma garantia, é apenas é, uma forma de tentar te ajudar. Não recebi o bônus aqui na Caliente mas eu consegui sacar da Unibet. Então vamos ver aqui como que faz o saque na Caliente você vai clicar aqui em caixa, ou em carreiro. Pronto, estamos aqui no caixa da minha conta. Para você retirar os ganhos obtidos através do bônus sem depósito que você conseguiu aqui na Calente, você precisa fazer um depósito antes. E através da, do método que você escolher para depositar, vai ser é o mesmo método que você vai utilizar para fazer a retirada. Salvo algumas exceções. É, aqui no caso aqui nós temos apenas três métodos de... Depósito, que são cartão de crédito, PaySafeCard, que eu nem sei o que, que é, mas eu acho que é um site que também te fornece um cartão de crédito e você consegue fazer o depósito. E por último, transferência bancária. Quando você deposita por cartão de crédito, você geralmente é, retira através de transferência bancária. A última opção igualmente. E o PaySafeCard eu não nunca utilizei, não sei como funciona, mas acredito eu que também você faz a retirada através da transferência bancária. Tanto que a única opção que tem aqui de retirada é, na calenta é a transferência bancária. Mas antes, como... É necessário fazer um depósito, temos que olhar antes as regras da Calente sobre esse bônus. Bom, o bônus aqui mudou, né? Esse bônus aqui é a partir de 2019 até o valor é diferente, mas algumas regras aqui seguem as mesmas. Como, por exemplo, o valor mínimo de depósito para que você possa fazer uma retirada. E o valor mínimo de depósito é de 100 pesos mexicanos. 100 pesos mexicanos que hoje sai por R$ 23,60. Bom, a forma mais fácil de depositar aqui, acredito que seja cartão de crédito. Vai ser a forma mais rápida e mais fácil. Mas, como eu já te disse antes, este vídeo aqui não é uma garantia que você vai conseguir sacar. Então, você arrisca aí perder R$23,60, que é o depósito mínimo que você vai fazer aqui nessa casa. Bom, feito o depósito, vamos agora lá em retirar e vamos ver como se procede a retirada. A única opção que temos transferência bancária. E em transferência bancária aparece aqui alguns dados e eu não vou ter como seguir aqui em frente porque eu não tenho saldo nenhum. Mas segundo mostra aqui, você coloca o valor da retirada que o mínimo é exatamente de 100 pesos mexicanos. E depois coloca os seus dados de sua conta. E por último clica em enviar. Como eu já disse, já retirei na Unibet e pude ver como funciona. Então essa aqui é a parte talvez mais desconhecida, mais complicada, que eu vou te explicar aqui como que você faz para fazer a sua retirada. Quando você vai fazer uma transferência bancária internacional, geralmente é pedido dois dados, que se você for no banco pedir, é, geralmente nem eles mesmos sabem informar quais são esses dados. É, eu vou deixar dois links na descrição, que são do, de dois sites, onde você vai encontrar esses dois dados. Esses dados são o código SWIFT e o número IBAN. Então aqui, okay, esse primeiro site aí que vai estar na descrição mostra aqui o código SWIFT do seu banco. Não sei qual banco você vai utilizar, mas é muito fácil encontrar. Já vou deixar na página certa aí, basta você pesquisar é, pelo nome do seu banco. Se não tiver aqui, você procura em outra página das várias páginas que tem aqui de vários bancos. Eu mesmo utilizei na época a Caixa Econômica Federal. E aqui você vê o código SWIFT da Caixa Econômica Federal. Esse código aqui, apesar de estar com o final de SP, indicando São Paulo, ele serve para todo o Brasil. Agora, para você conseguir aqui o número IBAN da sua conta, é um número que eles pedirão também, pelo menos me pediram quando eu fiz a retirada na Unibet, você vem nesse site que também estará na descrição. E é bem simples também. Você vai colocar aqui os dados da sua agência, a sua conta bancária. E esse ISPB, você clica em pesquisar e encontra aqui o banco de sua preferência. Você seleciona aqui o banco que você quiser e depois você clica em gerar. Depois de gerar o código, você pode vir aqui também verificar para ver se é um código válido. E esse código, creio eu, que não inspira, porque eu criei ele em 2017, se não me engano, 2017 ou 2018, e até hoje ele funciona. Você clica em verificar e ele mostra aqui que ainda é válido. Então essa maneira aí que você faz para preencher os dados na Calente e tentar retirar esse dinheiro que por acaso você tenha lá. Não é nem tão difícil assim, é difícil mesmo encontrar essas informações. Então é assim que eu indico você tentar retirar o dinheiro da Calente e você arrisca e perder R$ 23,60, mas dependendo do tanto que você tem na Calente vale a pena. É, eu acredito sim que você possa conseguir, eu fiz assim na Unibet e consegui. É importante lembrar também que tem a taxa do banco, né? Eu não lembro exatamente qual foi a taxa que eu tive na Unibet, mas lembro que foi alta. É, eu lembro que eu saquei mais ou menos, foi uns 600 dólares da Unibet e paguei cerca de 130 reais para a Caixa Econômica Federal. É uma taxa alta. Bom, se você ainda tiver mais alguma dúvida, tem aqui a opção do chat. Também tem a opção aqui de você enviar o e-mail, você rolando a página aqui para baixo, do lado esquerdo. Você coloca o mouse aqui sobre o e-mail e vai aparecer o e-mail deles. E assim você pode conversar diretamente e aqui mesmo. Você também pode conversar no chat live e tirar suas dúvidas aí sobre como fazer essa retirada. Então é isso. E para mais assuntos sobre apostas, seja bônus ou qualquer assunto, você encontra no Aposta Poké Bônus. O link vai estar na descrição ou no primeiro comentário. É, lá eu costumo postar algumas coisas que eu não posto aqui no YouTube ou eu posto lá primeiro. Você pode acessar lá e se também quiser entrar em contato comigo, aqui tem a opção de contato e eu vou te responder o mais breve possível. Muito obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo, por dar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.